Demência digital. Demência digital, isso agora é um termo médico verdadeiro e a ideia de que estamos terceirizando nossos cérebros para nossos telefones. Somos tão dependentes dos nossos smartphones que os nossos smartphones estão nos deixando burros. Isso faz sentido? É realmente muito, muito mal o estado das coisas. E nós agravamos o problema. Certo? Nós curamos nossas vidas em torno deste sentido percebido de perfeição. Porque somos recompensados com esses sinais de curto prazo. Corações, likes, curtidas. E confundimos isso com valores e confundimos isso com verdade. E ao invés... O que é, na verdade, é popularidade frágil, falsa, de curto prazo, que deixa vocês ainda mais, e admitam, oucos e vazios antes de fazerem. Por que então te força para este círculo vicioso onde você pensa qual a próxima coisa que eu preciso fazer agora, porque eu preciso de volta? Os pais têm que intervir, temos que parar de dar aos nossos filhos livre acesso às mídias sociais e telefones em idade jovens. Eles não estão prontos para isso. Suas mentes não podem lidar com a dopamina. Equilíbrio é ótimo. Você pode dar um telefone para uma criança, mas não pode usá-lo no quarto. Não pode tê-lo na mesa do jantar. Não pode levar lo para a escola. Podem ter apenas até certa hora e você tira. São crianças. Você pode tirar o celular. Nós temos que intervir. Como pais, mas como empresa, temos agora que lidar com o influxo de jovens que estão chegando nas nossas empresas com vício. Veja, eu vejo em tempo todo. Ande por qualquer escritório. Você verá os empregados mais velhos com seus telefones ao lado e do computador enquanto trabalham. Você verá os empregados mais jovens com seus telefones voltados para cima na frente do teclado entre os braços enquanto trabalham. É assim que eles trabalham. É conveniente. Eu não quero memorizar 500 números de telefone. Ninguém quer fazer isso. Mas perdemos a habilidade de memorizar um. Se eu te der um número de sete dígitos agora, você acharia difícil de memorizar? Como o número de telefone que você costumava usar nos anos atrás, a resposta é sim. Se eu pegar o meu braço e colocar uma tipóia por seis meses, ficará o mesmo. Ficaria mais forte. Iria o quê? Atrofiaria e ficaria mais fraco. É a mesma coisa com seus músculos e mentes. Se você depender do telefone para manter a sua agenda, seus afazeres, eu saí para jantar com 10 pessoas recentemente. Havia 10 de nós. E no final, três pessoas pegaram seus telefones para dividir a conta por 10. O comportamento de vocês, vocês não percebem, mas vocês estão sendo programados. Não foi intencional. Mas agora você tem que decidir o quanto está disposto a ceder, quanto da sua dependência intelectual. Desliguem, isso é o que eu diria. É duro para os jovens. Eles estão viciados. Se você acha que não está viciado, estou falando de qualquer um, do mais alto ao mais baixo. Se você não acha que está viciado, então veja se você consegue ficar desligado por uma semana. Ficou muito quieto aqui dentro, não? É uma ferramenta, então nós devemos usá-la. Deus nos abençoou com livre-arbítrio. Agora é livre-arbítrio ampliado. Você é livre para ir em qualquer direção que queira. Não é o inimigo, é apenas um reflexo do nosso próprio livre-arbítrio. Todos nós queremos que gostem de nós, mas agora queremos ser gostados por 16 milhões. E agora alguns de nós fará qualquer coisa para ser gostado. Costumávamos fazer qualquer coisa para sermos gostados, mas era pela pessoa diante de você. Agora é ser gostado por 16 milhões de pessoas que você não conhece. Temos que nos perguntar qual o é efeito e curto prazo de tanta informação. Eu continuo a me perguntar como será o mundo nos próximos 30 será anos. Será doloroso. O que é doloroso? O que isso significa? Você verá que algumas pessoas, por causa do conhecimento que não é suficiente, da sabedoria que não é suficiente, assim a nova onda está vindo, os empregos serão levados e algumas pessoas que apanharam a onda serão ricas, mais bem-sucedidas. E para algumas pessoas será mais doloroso. O governo sabe, o mundo será data. As pessoas que conhecemos tem mais data do que os chefes. Você tem muitos dados no Alibaba, não? Sim, temos. E como você está focado em criar e obter mais dele? Eu acho que é apenas o começo do período dos dados. Nós achamos que data será tão importante para a vida humana no futuro que, comparado com o amanhã, os nossos dados não são nada. As pessoas amam a tecnologia, mas é uma enorme distração é uma enorme distração. É tão viciante. Há uma percepção com a tecnologia de que ela pode resolver todos os problemas. Você a apresenta com os dados, ela processa os dados e encontra uma solução mágica para qualquer problema do mundo. Então, continuamos a dar para a tecnologia mais do nosso tempo. Mais de nós mesmos, mais de nossa atenção e, claro, mais dos nossos dados. Achando que pode resolver todos. Todos os nossos problemas, todos os nossos problemas, os negócios pessoais ou sociais, tornando-se como um, um Deus que adoramos. Então, o que está acontecendo? O que é esse vício? Bem, Sherry Trek for Martha escreveu um livro chamado Sozinho, Juntos, porque gostamos de passar mais tempo com a tecnologia e menos uns com os outros. Assim estamos sendo atraídos, se você preferir, pelo estímulo da tecnologia. Então a tecnologia está nos estimulando mais pessoalmente, mentalmente, emocionalmente do que estar com um outro humano. Isso em si mesmo é preocupante. Quase todos vocês têm um telefone e quase todos eles são smartphones. A Indiana é a primeira geração a passar a adolescência inteira com smartphones e isso teve um efeito cascata em muitas áreas da vida deles e esse também é um tópico do meu livro chamado Igen. eu tenho feito estudos sobre diferenças nas gerações há cerca de 25 anos estou acostumada com as diferenças que crescem lenta e constantemente com o tempo mas então por volta de 2010 e 2011 comecei a ver mudanças que eram muito mais abruptas eu nunca tinha visto nada assim então por exemplo os adolescentes se tornaram menos propensos a saírem sem seus pais como antes. Eles estavam se reunindo com seus amigos menos frequentemente, mas começaram a dizer que eles se sentiam abandonados ou que eles se sentiam sozinhos mas começaram a dizer que eles se sentiam como se não pudessem fazer nada certo que suas vidas eram inúteis que eles não aproveitavam a vida um estudo de triagem nacional encontrou um aumento de 50% em transtorno depressivo entre 2011 e 2015 junto aos adolescentes transtorno depressivo com comprometimento grave teve um padrão similar mais preocupante de tudo, a taxa de suicídio de 12 a 14 anos dobrou desde 2007. Acho que isso significa que temos que fazer a pergunta. Por quê? O que aconteceu entre 2010 e 2015 que possa ter causado essas tendências? Uma resposta para o que aconteceu é isto que aconteceu. Você deve ter a sua própria lembrança por volta de 2011 e 2012, estando num local público, olhar ao redor e perceber que todo mundo estava olhando para o seu telefone. A porcentagem de americanas que possuem smartphones passou dos 50% em 2012. De longe, a maior mudança na vida dos adolescentes desde 2010 tem sido que mais deles possuem smartphones e passam mais tempo online e nas mídias sociais. Há um fotógrafo que tira fotos das pessoas nas ruas que estão olhando para os seus telefones. Em resumo, elas não parecem felizes. não parecem felizes. Aqui estão as boas notícias. Você não tem que desistir do seu telefone. Use o seu telefone para todas as ótimas coisas que ele pode fazer, por uma hora ou duas horas por dia e depois vai viver a sua vida vai fazer uma corrida ou nadar assistir um pôr do sol durma vai ver um amigo não no snapchat mas em pessoa veja as expressões no rosto do seu amigo o sublimado do que está acontecendo é que cremos que a tecnologia pode resolver os nossos problemas mas a maneira como isso será feito é que você se fundirá com a tecnologia porque a tecnologia irá se embutir dentro de nós. E esse é o conceito chamado de singularidade. Então, para resolver todos os problemas, esse vício, esse caso de amor, essa distração, na qual estamos mergulhando, como no filme O Passageiro do Futuro, mergulhando nesse mundo online, esse mundo social, esse mundo tecnológico, esse vício, o resultado final será humanos e máquinas se tornarem um. E para muitas pessoas isso é a terra Completamente aterrador. Mas acontecerá na mesma, porque essa é a natureza da emergência. Coisas que você não esperava vêm sobre você. E o que eu diria para as pessoas... É para gastarem o tempo saindo da tecnologia. Tendo pausa na tecnologia. Faça algo chamado ofen. Tire seus sapatos e meias... E saia para fora e ande pela grama. E conecte sua bateria à terra... Certifique-se de que você saia dessa distração, vício e caso de amor com a tecnologia. Porque você colocará mais tempo no Twitter, mais tempo no Facebook, mais nesse blog, mais nesse Twitter, mais nisso, mais naquilo. E então mais no Google+, Plus, mais nisso, mais naquilo. E eventualmente você irá... Se você ver as famílias agora no lar, sentados assistindo televisão, a televisão está ligada. E todos têm um laptop, ou um iPad, ou um celular nas mãos. E estão assistindo a TV e fazendo isso. Então a tecnologia está rastejando para dentro dos humanos. E eventualmente diremos, dane-se isso, vou tê-la implantada. Vou tê-la na minha medula espinhal, vou tê aqui no meu córtex ungial. vou tê-la aqui para sempre logar quando entrar no prédio. Esse novo mundo da singularidade está rastejando sobre nós, e claro, é como o álcool, desliza em você e você se torna viciado. Leva um número de anos, pode levar quatro ou cinco anos, e isso é o que a tecnologia está fazendo. Tecnologia é o um novo álcool. Então, cuidado. Ray Kurzweil está aqui. Ele foi chamado o heir de Thomas Edison. O seu novo livro é entitled The Singularity is Near When Humans Transcend Biologia. Eu li seu livro, algumas das coisas mais frightening e, yet hopeful que eu já li. Ray Kurzweil is a pioneer in the field of artificial intelligence. He's an award-winning scientist and engineer, a millionaire several times over because of his invention. He's the holder of 24 patents. Ray Kurzweil was chief inventor of the flatbed scanner. A reading machine for the blind. Kurzweil keyboard synthesizer. This guy is freaky. Bill Gates has called him the best in the world at predicting the future. When Ray Kurzweil makes a prediction to folks listen. He predicted the collapse of the Soviet Union, described the rise of the internet, and foretold the year a computer would beat a chess champion. According to Ray, you're going to have relationships with machines. Computers will have consciousness in just 25 years. Kurzweil sees a day when microscopic computers will make all kinds of learning as easy as downloading. You're saying millions of tiny computers floating around in my head? Fundamentally, you're talking about tampering with humankind. Inventor Ray Kurzweil thinks that one day humans may be able to live forever. We come back to this book, To the singularity is near. What does singularity mean? When you say uh, uh, the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity? What is singularity? Singularity is a future period which technological change will be so rapid and its impact so profound that every aspect of human life will be irreversibly transformed. There won't be a clear distinction between humans and machines. Our computers are not going to be these rectangular devices we put in our pocket. They're going to be inside our bodies and brains, and we're going to be a hybrid of biological and non-biological intelligence. If you go back 500 years, not much happened in a century. Now a lot happens in six months. Technology feeds on itself and it gets faster and faster. In about 40 years, the pace of change is going to be so astonishingly quick. That you won't be able to follow it unless you enhance your own intelligence by merging with the intelligent technology we're creating. So that's such a profound transformation that we've borrowed this metaphor from physics and call that a singularity.